parece trancado do outro lado, vou ter que entrar pelo bar. todo mundo nesse lugar sumiu. Lá a princesa. Olá. Tá rolando Parece trancado. Vai ter festa de ano novo aqui, reveillon? Pera, não quebra isso ainda, não quebra que o bicho vai vir. Ai! Cláudia é muito pir...